Meu nome é Admilson Borcate dos Anjos, sou professor da rede pública estadual de Rondônia, trabalho na Escola Tancreiro de Almeida Neves, mais precisamente com o Ensino Médio, e estou aqui a convite da ANCU para falar sobre o Bicentenário da Independência do Brasil. É, na ocasião foi nos oferecido textos para que a gente trabalhasse com ele em sala de aula, e eu acabei escolhendo o texto da professora Ivana Stouz Lima, cujo título é A Língua Brasileira na Independência, Autonomia ou Nova Colonização? Bem, esse texto é um excelente material, por sinal, porque trata da colonização a partir de outra perspectiva, a partir da linguagem, e como que se estende ao longo do tempo o processo de colonização pela língua, até culminar naquilo que a gente chama de independência do Brasil. É, a língua como uma ferramenta de controle e também a língua como uma ferramenta de opressão e segregação. É, o que se percebe no texto da professora é que ela é muito feliz ao colocar que após a independência do Brasil, com é a necessidade da formação do Estado-nação, houve também a carência de um idioma que se dizia oficial. Esse idioma foi a língua portuguesa, que se pretendia ser diferente da língua portuguesa tradicional, Lusitana, uma língua portuguesa brasileira. Até aí tudo bem, acontece que ao propor uma língua que se tornasse padrão, esse projeto acaba por ignorar outras formas de expressões humanas que existiam aqui a priori e que possuíam a sua forma de vida baseada em suas linguagens. Podemos citar as comunidades indígenas, né, as civilizações indígenas que aqui existiam e também a, as, a questão dos negros que foram trazidos da África e que de certo modo traziam consigo também a sua cultura, suas expressões, suas formas artísticas e culturais a partir da linguagem. É. Ao criar esse novo, novo modelo de nação que se formava, que é o Brasil, ao que inferir uma identidade, tendo que, como pressuposto a língua, então nós temos aqui também a segregação a partir dessa ferramenta. A ferramenta da linguagem então se torna um instrumento político, que separa, que segrega e cria lugares, né, um lugar ou não lugar do indivíduo dentro desse projeto de nação. É, vale lembrar que a, até os dias atuais a gente percebe que a língua ela é ainda um fator de controle dos corpos e dos sujeitos. E não foi diferente desde o processo de colonização até... A, a independência do Brasil e também nesse projeto de construção da identidade nacional. Então, esse texto é uma excelente ferramenta para que a gente trabalhe outras perspectivas em sala de aula, que fuja um pouco da regra, do tradicional, daquilo que está previsto no livro didático, que a gente traga para o ambiente escolar novas experiências. Assim, fica aqui a dica para que vocês acessem o site TAMCU e façam a leitura desses textos, Assim como esse texto da Ivane Tous Lima, é, que é um excelente texto, existem vários outros que servem como referência para pesquisa e também para é, leitura, para conhecer melhor esse processo de independência do Brasil.